E aí, meus amigos do Rio Maframix, boa tarde para vocês. Estamos ao vivo para um café aqui no Roda Shopping, esse posto da Rede M7, próximo ao INC, mas mais para o lado aqui da BR, Carlos. E quem vai tomar o café comigo nesses dois dedos de prosa é o meu amigo Carlos, ele que é gestor financeiro, cuida dessa parte de finanças, então é um cara cheio de dinheiro, cheio da grana. E é um dos, um dos nomes em referência na nossa sociedade, nessa área de administração financeira. E também foi eleito para esse ano como presidente de serviços da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro, aqui no nosso querido Paraná. Carlos, seja bem-vindo. Vamos lá. É, agradecer o convite, Douglas. Boa tarde aos telespectadores do, do canal. Tá, e vamos bater essa, esse papo aí. Tá certo. Carlos, você veio do do mercado financeiro, foi gerente aqui em Rio Negro vários anos, talvez num dos principais é, bancos do país, né? Eu já vem de uma de outras empresas também em outras cidades trabalhou. E acho que você tem bagagem para comentar esse momento que a gente está vivendo, né? A gente saiu de uma pandemia, embora não mexa muito, mas México emocional teve uma Copa do Mundo, as eleições, né? A grande maioria aqui da nossa região votou e no candidato que acabou não sendo eleito, infelizmente. E aí tudo isso tá num pacote. Como você está enxergando esse momento? Então vamos lá, Douglas. O que, que eu posso, o que, que eu posso falar, né? Eu tenho mais de 15 anos já de mercado financeiro, então sendo que boa parte disso eu fiz num dos maiores bancos privados do, do país, né? o terceiro maior banco privado, com origem espanhola. Então, a colonização dentro dessa instituição era muito forte também. É, então, essa origem espanhola, ela nos, ela nos faz olhar não só o mercado brasileiro, mas o mercado, o mercado mundial como um todo. Né? É, a nossa região, como que eu, o, que, o que eu posso falar nesse momento, tá Douglas? A nossa região é uma região que... É, que está passando por um momento muito delicado de troca de governo né? O Sul como um todo, ele é, ele é muito de, de direita E né? é, eu posso dizer que várias pessoas elas estão assustadas tá? é, Não estou colocando aqui posição política nenhuma né? Acho que isso aí cabe, cabe a, a cada um mas essa polarização que a gente está tendo entre os dois governos, isso vai afetar muito nosso, a nossa continuidade, né? Então, o presidente que foi, que foi eleito, ele foi legitima, legitimado pelo, pelo povo, né? E eu acho que o que cabe a nós é aceitar isso daí e trabalhar, né? Porque independente de quem está lá, independente do partido, eu sei direita, esquerda ou centro, é, a gente vai precisar continuar trabalhando para levar o sustento para casa, né? cada um tem o seu lado o seu lado político mas isso daí não vai não vai mudar né? mas sim o mercado ele está assustado é... os primeiros dias de governo de novo governo eles foram é, muito impactantes mas a gente torce para que as coisas entrem no, no, no, no, no prumo novamente e o, e o mercado possa possa continuar né? não foi a primeira crise que o Brasil passou é, não vai ser a última é, e assim, a gente vai acabar se adaptando. É, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai se, se adaptar. É, e a gente torce, torce para que isso aconteça o mais rápido possível, né? É, até porque as coisas precisam voltar ao, ao normal, como, como, como eram no, antes dessa, dessa pandemia. Carlos, não é algo generalizado? Inclusive, eu estou ao vivo aqui acompanhando no Facebook. Se você tem uma pergunta, pergunta aqui que eu já pergunto ao vivo pro o Carlão aqui. Para quem nos acompanha pelo web rádio do Rio Mix, né? nosso obrigado. Corre lá no Instagram, no Facebook, comenta para que a gente possa também fazer a pergunta ao Carlos. Não é generalizado, mas eu ouvi né? um número grande de pessoas que fez isso, foi lá no banco, sacou o dinheiro que estava lá com medo e acabou comprando, investindo em imóveis, em imóveis, em... ampliou casa com medo que o governo novo entrasse e sacasse esse dinheiro. Essa preocupação ela é relevante. Eu acho que ela é irrelevante, tá? até porque hoje a gente pode ver que o poder do, do Brasil ele está na mão de uma pessoa, é, mas existem congressos, senados, que eles seguem uma outra linha de pensamento, tá? então o que aconteceu no governo Collor, eu acho que é muito improvável que aconteça, tá? e hoje querendo ou não, o país é um país rico que fomenta a renda, que gera renda, a gente tem que se preocupar com a forma como é gasto, né? O Brasil, a gente até brinca que o Brasil não é um país deficitário, para país gera muito, muito recurso, é, basta a gente aprender a utilizar esse, esse recurso. Naquela época, lá por superinflação, por várias outras situações, então lá a gente tinha um problema de geração de renda, né, geração de receita, é, mas hoje eu acho que é um momento muito, muito indelicado, é, eu acho que não, não, não, não aconteceria nada nesse sentido. É, mas a população ela precisava ficar um pouco mais calma né? então tem vários clientes na cidade é, que estão muito nervosos em relação a isso né? então o próprio governo, o novo governo veio falar ah, o mercado é muito nervoso o mercado é nervoso e realmente o nosso mercado ele é nervoso ele é muito sensível né? não só o nosso mercado do Brasil ele é assim então qualquer coisa que acontece ele muda ele mexe o preço o preço. Tá? mas acho que a gente está no momento em que a gente precisa de sabedoria e calma paciência as coisas elas vão voltar ao normal é, e como eu disse agora há pouco, eu torço para que esse lote normal o mais rápido possível. É, você imagina, nós somos num caminhão, esse caminhão faz um 360 graus ali, muda o rumo. Muda a rota. A roda né, e você acaba no meio dando aquela instabilidade, mas depois caminha. Para quem está é, nos ouvindo agora, pessoas pessoa simples como nós aí, não tem aquela bufunfa para investimento, para ter uma vida melhor, qual que é a dica? Qual que é, o que, que você aconselha no, no primeiro contato, quando você vai dar uma orientação, uma consultoria sobre finanças? Hoje o grande problema do brasileiro, eu sempre falo isso, são dois. Né? O primeiro é que o brasileiro é procrastinador. Então ele não faz as coisas de antemão, ele espera as coisas acontecer para tomar algum tipo de atitude. É, então esse é o primeiro ponto Então não espere as coisas acontecerem Para você tomar a é, frente de uma, de uma, de uma decisão né? Faça isso é, E segundo o brasileiro Ele também não tem o poder e a consciência da poupança tá? Aqui eu não estou falando do produto poupança Poupança seja guardar, independente do tipo de ativo, né? Hoje no mercado a gente tem vários tipos de ativo e até a própria poupança em casa. Então o brasileiro ele precisa, ele precisa poupar, tá? Então, primeiro ponto, deixar de ser procrastinador, parar de procrastinar, tá? Então, é, resolver as coisas, fazer com que as coisas aconteçam. E a gente precisa criar no brasileiro o hábito da poupança, né? É, a poupança para vários sentidos, mas principalmente para o momento de incerteza para um momento de dificuldade, para uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu deixaria esses dois não conceitos. É, porque às vezes precisa de uma emergência e a pessoa não tem da onde... E geralmente, no momento da emergência, você vai tomar caminhos, muitas vezes inflado pela bucha errados. Então, você vai num banco, vai pegar... Hoje a gente tem banco aí oferecendo crédito pessoal com taxa de juros a 10% ao ano, ao... perdão, ao mês. ao mês. É uma coisa impagável, não tem como você pagar. É, mas o brasileiro, ainda por essa situação, ele acaba utilizando dessas, dessas mazelas. Quer dizer, né? a última ferramenta que ele é tem. A última ferramenta, chama... exatamente. Então, a gente precisa se antecipar. Força uma poupança, guarde ali. Tem vários é, pensadores desse, desse, desse modelo é, financeiro na né, internet que, que podem orientar. Mas o brasileiro ele precisa guardar, ele precisa criar esse hábito de, de, de Poupar. poupar. Carlos, você assume a presidência né, dos serviços na sessão comercial e lá você também vai prestar uma consultoria, né, uma, uma assistência ali nessa questão financeira. Exato. Como você está planejando Sim. fazer essa, essa consultoria? Então, assim, eu, eu, eu, eu trabalhei por três anos como é. gerente numa agência bancária aqui no, no, na cidade. É, então, você nota, Douglas, que o pequeno empresário e é o que gera boa parte da riqueza do Brasil, tá? o pequeno empresário ele tem, ele tem dificuldade em coisas simples, né? até no, em saber negociar um, um contrato de um capital de giro, até blindar a sua empresa, até a forma de poupar. Então, é, o grande objetivo de prestar essa, essa consultoria para esses pequenos empresários, não só os pequenos empresários, é quem queira ali na, na, na associação, né? é dar esse é passar um pouco de, desse conhecimento que a gente acaba de tá? Então orientar, Pô, vai para tal lugar, tenta ir para tal lugar, lógico, eu não sou dono da verdade, acho que ninguém é, né? É, mas tentar passar para essas pessoas um pouco do conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos, nesses últimos anos. Então, saber o melhor banco para você procurar, a melhor forma de você fazer aquilo, o melhor capital de giro. É, fazer uma poupança, né, proteger a empresa também. Então, a gente falou hoje muito de poupar, mas é, se preocupar com os riscos inerentes no mercado, os riscos inerentes do negócio. Então, é, buscar dar essa, esse, esse pilar de sustentação, essa base para os nossos pequenos empresários que hoje se a gente for olhar, aí é boa parte do nosso, da nossa carteira de, de associados é, você sabe que precisa muito dessa questão de, de consultoria, eu visitei na semana passada uma uhum. fábrica de colchões em São Paulo do Sul você chega na fábrica e você não diz que é uma fábrica né? porque primeiro que é compacto extremamente pequeno ele não fabrica espuma ele, ele compra, segundo eles a melhor espuma que eles têm eles não fazem mola, eles compram a mola. Né? Eles não fazem tecido, eles compram o tecido. Então eles compram do fornecedor, vai fazer lá 10 colchão, né? 100 colchão, compra matéria-prima para aquilo, produz, entrega, venda. Né? E às vezes a gente que não conhece quer fazer a espuma, quer fazer o... e aí faz tudo e não faz nada bem feito. Exatamente. Então, nós somos especialistas em montar, e fazer o colchão. Fazer a espuma a gente compra de outro. Né? Uh... Na associação comercial você assume essa, essa pasta para trabalhar com serviço, isso aqui é um desafio muito grande. E aí eu pergunto para você, né, quais são os desafios agora como um presidente? Então vamos lá, é, é um ano, como a gente já falou algumas vezes, é um ano muito muito simbólico para a associação, porque completa 40 anos. Né? É, e a associação comercial eu acho que ela precisa ser muito mais representativa dentro da, da, nossa, da, nossa, da nossa cidade. Tá? É, tem muita coisa, tem muita coisa a ser feita. Ah, temos muitos empresários ainda que não fazem parte, então a gente precisa trazer essas pessoas para dentro da para dentro da associação, tá? É, mas eu acho que o principal é trazer esses produtos, essas inovações. A gente já pôde, é, em, em um momento separado, falar sobre isso, mas tem muita tecnologia nova fora, né? Então assim, tecnologia nova, próxima, barata, às vezes gratuita, tá? Então assim... O grande objetivo aqui vai ser trazer essas, essas, essas, esses serviços que a gente pode oferecer para os empresários da região é, para efetivamente apresentá-los. Né? Então a gente tem aí várias, vários produtos que a gente vai querer implementar nos próximos, nos, próximos, nos próximos meses. Então acho que o principal é isso, trazer o que tem de melhor e disponível na nossa micro região tá? para apresentar para eles. É, tem alguns outros desafios também, cara, em qualquer lugar vai ter, vai ter isso, tá? Mas eu tô muito confiante, é, não podíamos estar em melhor mãos do que com, com você sim, sim. Na, na presidência, tá? A gente tem uma equipe muito bacana de, de trabalho, é arregaçar a manga e ir para cima. Ir para cima. Carlos, chegando no nosso momento final do nosso bate-papo, cara, que delícia esse café, eu um abraço pro pessoal da Rede M7. Nós temos, Carlos, um, uma parceria com a M7, toda semana nós estamos em um posto da Rede tomando café, são seis um café é melhor do que o outro esse aqui esse tá é uma delícia, tá, é divino, né? tá divino vai ter bastante ponto queijo para nós comer aí eu quero agradecer o pessoal da do M7 os colaboradores os frentistas sempre alegres sempre ter, sorris, sorridente né? o pessoal da padaria gente muito gostoso o M7 eu tenho muito orgulho de né, fazer esse programa aqui nesse nesse espaço e deixa eu finalizar contigo as né, suas considerações finais, aquilo que você gostaria de falar para o nosso público. Vamos lá, pessoal. Agradecer, Douglas, mais uma vez o, o convite, né, a toda a estrutura do, do posto aqui, da rede. É... Passar uma mensagem de, de, de Feliz Ano Novo, tá? 2023, torço para que seja um ano espetacular para todos e em todos os sentidos, eu acho que vai, tá? É um momento de calma, é um momento de paciência, é um momento de repensar as nossas, as nossas prioridades, tá? É, e precisamos ser felizes, tá? precisamos ser felizes e é isso, que, isso que importa. Exato. Quem quiser continuar batendo um papo com você, no Instagram, Carlos Rosa. Carlos Rosa, Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos. Tá? É, então tô lá, pode me seguir, tem os meus contatos no WhatsApp. Tá? É, hoje sou corretor franqueado da Prudente do Brasil, é, trabalho no ramo de seguro de vidas, é um modelo um pouco diferente de, de, de trabalhar seguro. Tá? Tenho feito esse trabalho aqui na região, um trabalho que a região tem entendido e tem aceitado, tá? E quem tiver, é, sem qualquer tipo de, de, de interesse comercial, quiser bater um papo, acho que, é, que, é, que o diálogo é sempre, sempre importante. Fica à disposição, fica à disposição tua. a ah, Douglas, vamos fazer um belo trabalho aí nesse, nesse ano. Nesse ano. Obrigado. Obrigado por você nos acompanhou E a gente volta na semana que vem com mais um convidado, ou a qualquer momento aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou na, no site do Rio Mafra Mix com a informação... Sempre em primeira mão e com qualidade para você. Que bom, aqui você bem informado, você.